Ah, tá, pai. É, tá, pai. Ah, é. que coisa Vamos boa. Vem cá, aí. Ah, pra registrar. É. É, é. Tá passando. É, ó. Mas vem cá, vocês falam o nome. Algécia. Algécia de quê? Algécia de Paulo e Silva. E ela? Conceição Montanari. E a senhora? Elza Sérgio. Que coisa boa conhecer vocês, viu? Obrigado. Vocês estão trabalhando como voluntárias. Voluntárias da PAI. Por isso que vocês têm esse sorriso bonito no rosto, ah, Nossa, ó. O senhor também. É. O senhor também. É. O senhor ainda é... Vereador, não. Não, não, não. Eu sou o pastor do Ronaldo. Pastor Ronaldo. Que coisa boa conhecer vocês, viu? Essas meninas vieram aqui para receber a tocha, a tocha, né? olímpica. Olímpica. Parabéns, Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? É um trabalho que merece todo o destaque, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado.